É, família de mentirinha, Fala Brasil está chegando, muito obrigado. Fica com Deus, até amanhã, seis e meia da manhã, se Deus quiser, tchau. Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Fala Brasil. Muito bom dia. O porteiro de uma unidade de pronto atendimento em Poá, na Grande São Paulo, foi afastado do trabalho depois de uma confusão envolvendo pessoas que tentavam socorrer um homem que tinha sofrido um infarto. Esse homem morreu porque o funcionário não autorizou a entrada dele por falta de cadeira de rodas.